Precisamos de uma independência daqueles que só pensam neles, dos racistas, dos homofóbicos, preconceituosos, independência daqueles que são brutos e agressivos, independência de gente que não traz fluidos bons, que não traz afeto, generosidade e amor. Essa é a independência que precisamos.